O Decada da Cultura Virtual de hoje vai falar sobre um assunto que merece atenção: a depressão. Vai focar também no positivo. Como ter mais positividade no momento atual? Bem, a minha entrevistada é a psicóloga Fabrícia Molon. Vamos juntos? Muito bem-vinda, Fabrício, muito obrigado aí pela sua participação aqui no Continuo Mais, obrigado por aceitar o convite para falar de um assunto tão importante que é a depressão e cada vez mais em evidência, principalmente pelo momento que estamos atravessando já há mais de quatro meses. Bem-vinda, obrigado pela participação aqui no Continuo Mais. Oi, Rô, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que é um tema de extrema importância para a gente estar falando, não só nesse momento, mas no em todos os momentos que a gente vem vivendo e que a gente passa na nossa vida, a depressão é um assunto que ainda é um tabu, mas que a gente tem que tratar com toda carinho e atenção. Maravilha! E, Fabrícia, fala pra gente aqui. Tem muita gente que confunde depressão com tristeza. Acho que tristeza é depressão. Eu tô enganando, a tristeza faz parte da depressão, mas é, é totalmente diferente, né? Explica um pouquinho isso, tá? por que, que as pessoas confundem isso. É diferente, sim, a tristeza faz parte da depressão, mas a tristeza, ela é um sintoma, né? Em que, por exemplo, nos meus dias eu tenho momentos em que eu me sinto triste, ou por algum acontecimento, ou por alguma coisa que aconteceu no meu dia que me deixou triste. E que quando eu lembro disso, essa minha tristeza volta. Mas não é um estado constante. Já a depressão, não. Ela é um estado constante. Né? Ela, na verdade, ela, ela me incapacita de realizar diversas atividades. Ela faz com que exista uma desregulação de humor de atividades motoras, então ela é muito mais complexa. Na verdade, a tristeza faz parte desse cenário, mas é, eu fico triste em determinados momentos com coisas que acontecem na minha vida. Para a gente falar que a, a depressão está acontecendo, que eu estou deprimido, é, eu tenho que ter uma série de... de requisitos, né, que a gente pode chamar assim, durante um tempo maior. Não é assim, por exemplo, quando eu tô triste, eu fico triste hoje com um determinado fato, daqui a pouco passa. A depressão não, ela continua por dias, por meses, às vezes por anos. Né? Então ela tem alguns sintomas que aparecem, que é um humor deprimido, é a perda de interesse nas, na minha rotina, no dia a dia, é um aumento, é uma perda ou um aumento significativo de peso, insônia, hipersonia, não são todos esses, quando eu tô deprimido, eu quero que isso tudo acabe, eu quero que isso tudo pare de existir, eu quero que essa dor cesse. Perfeito, então o um indivíduo na verdade é que, que talvez não esteja dando aí uma atenção específica, alguma atenção mais especial. Alguns sinais como esses que, que você mencionou aqui, provavelmente tá, vai acabar entrando numa crise de depressão, vai acabar instalando uma depressão dentro de si. Seria nessa, mais ou menos isso. Isso. E o que acontece também é que é, exatamente por ter esse estigma da depressão, de estar deprimido, e não ser uma coisa que é tão aceitável, vamos dizer assim, as pessoas acabam escondendo os sintomas, elas acabam escondendo, porque assim, às vezes eu posso estar na sua frente, sorrindo, fazendo com que tá tudo bem, e quando eu vou pro meu canto, eu sinto tudo isso sozinho. Isso que eu ia te perguntar, Fá, é, na verdade, quando você, você entra nessa questão de quando você tá no mundo, da sociedade, você quer mostrar algo, e isso é comum, independente da depressão, de de querer ser o que você não é, ou pior, ser o que o outro espera que você seja naquela ocasião. E, hum. e aí, quando você tá sozinho, você acaba entrando naquela, aquele mundo seu ali, fala, caramba, não estou bem, mas eu não me sinto confortável, talvez, para me abrir, porque vai falar que é uma situação que, pô, que ridículo, o cara depressão, imagina, depressão é doença, o cara é fala que está deprimido, então tá como se fosse uma coisa assim que não fosse para levar a sério. E aí eu te pergunto que talvez um dos grandes males, a gente está falando de estar sozinho, um dos grandes males do século, eu entendo, que seja a solidão. E aí eu te pergunto, assim por acreditar que esse seja um dos motivos, na minha opinião, isso, de aumento da depressão na sociedade, é por causa disso aí, não? por causa do individualismo, ou não, ou não tem nada tem. a ver? Tem sim, Rô. Tem uma parte muito grande de contribuição nisso. Existe uma busca desenfreada por cargo, por salário, e aí eu me ocupo muito disso e esqueço outros, outras coisas na minha vida. Existe a famosa falta de tempo, né? Eu não tenho tempo para me relacionar, eu não tenho tempo para dar atenção para determinadas coisas. E existe sim o individualismo, né? Que hoje é uma coisa escancarada, né? Existe um excesso de cobrança, tanto da sociedade para o ser humano, como do ser humano para si próprio. É, existe dificuldade de relaxar, existe dificuldade de pedir ajuda. E o que acontece na pandemia é que, assim, muita gente está adoecendo não do vírus, mas da solidão, da tristeza, é, da impossibilidade de estar com quem se gosta. Sabe, tem muito idoso falecendo por estar tá sozinha, uhum, por não estar tá fazendo a sua rotina, por não, tá, não estar com as pessoas que gosta. Então, a solidão é uma coisa muito complicada hoje em dia. Sem dúvida. E ela ganha cada vez mais força, né, Fabrícia, do na questão de, de um momento traumático que, que o indivíduo passa, né? Você está mencionando aí esse período que a gente passou, ele está passando ainda mais de quatro meses aonde você não pode estar de encontro com pessoas mais velhas, por exemplo, eu não consigo encontrar os meus pais, mas por respeito até de não há necessidade de, de se encontrar, apesar de saber que está trancado lá os dois eu também, mas mas isso é uma coisa que acaba agoniando e fazendo poxa mãe queria estar junto ali, então, assim, e aí, por, por outra via, tem, a, tem os falecimentos, tem as pessoas que acabam movendo que são próximas da gente, ou parentes de amigo, que arrisco dizer que não tem uma pessoa que não tenha tido alguém aí próximo que passou por esse problema, e aí vira um momento traumático, e esse trauma também colabora muito também para a depressão ganhar força, né? Sim, sim. É, o, o, o, a depressão também tem uma coisa, ela é estatada por diversos é, aspectos, tá? Pode ser a perda de um parente muito próximo, pode ser é, a perda de pais em, na infância, é, perda de emprego, existem diversos fatores que ajudam. E nesse momento, a solidão, né? É, essa mudança toda de cenário, de você ter que ficar confinado no seu lar e trabalhando. É, então, você muda toda uma rotina. E tem muita gente que não consegue lidar com essas mudanças bruscas. Né? Com essa coisa de que ah, agora eu tenho que fazer home office, ah, agora meu filho estuda em casa. Então, todas essas coisas acabam contribuindo para essa sensação você acaba tendo que se reinventar para melhorar o seu estado emocional, né? Acho que a falta de inteligência emocional no ser humano hoje é um fator que também contribui muito aí para entrar num momento de tristeza e, consequentemente, vira um burnout, que trabalha em excesso, não tem um controle de rotina que tinha anteriormente, quer dizer, e aí acaba nas suas relações dividindo a culpa ou não é assim, entende meu lado, aí falta empatia, quer dizer, entra em uma série de aspectos que acabam gerando a depressão, para a gente mostrar aí para quem está ouvindo o programa, que como que a depressão, ela se faz muito presente em vários aspectos do nosso dia a dia. E os fatores genéticos, em assim, relação genética, biológico, psicológico, ambiente, enfim, isso também colabora para surgir dentro da, da depressão, né? Sim, colabora. Existem estudos né que falam sobre isso. Então, a parte genética nada mais é de que se eu tenho um parente de primeiro grau que passou por isso, eu tenho predisposição para isso, não quer dizer que eu vá passar, né? A, a depressão é um resultado da interação de todos esses fatores. Perfeito, e aí tem um outro fator também que não tão menos importante, muito pelo contrário, que é um luto, né? É alguém que está de luto e que não consegue de forma alguma conseguir entender que isso é uma passagem, isso é um processo e cada um tem que ter o respeito pela sua dor, né? Mas enfim, você teve uma experiência, nesse caso, nesse aspecto, né, Fabrícia, com, com crianças e adolescentes, né? Uma experiência vivida com um momento de luto. Conta um pouquinho dessa experiência pra gente. Sim, é, eu digo que foi o que me ajudou é, na minha formação. Eu nem mal terminei a graduação, faltavam... É, morei no Sul, então, lá a graduação, ela acontece de uma forma diferente. É... No meu último semestre, eu fazia é, estágio numa clínica de perda, luta e separação, aonde eu fui convidada em seguida para trabalhar e fazer parte da equipe. É, e a gente trabalhava não só com criança, né? Criança, adolescente, pais enlutados, ali a gente tinha é, um grupo de pais que perderam seus filhos e Existiam pais que participavam do grupo há 15, 20 anos para trabalhar esse sentimento. É... Eu, logo em seguida, estava grávida, né? então eu atendia crianças que haviam perdido, que haviam perdido hum. ou, ou o pai ou a mãe né? Enquanto eu estava grávida, então isso para mim é, foi, além de ter sido muito difícil, foi desafiador e me construiu. Construiu a forma de eu enxergar e encarar a psicologia na minha vida e como é que eu gostaria que os meus pacientes foram cuidados. Então, o luto é um momento em que a gente tem que ter muito muito muito acolhimento. E a gente não fala de luto só na perda física, a gente fala de luto no momento em que eu perco o emprego, a gente fala de luto. É, Relacionamento mesmo, né, com... Em passagens da vida, né? Então, eu, eu passo da idade adulta para a terceira idade. É, as transformações em relacionamento. Então, em vários momentos, até mesmo quando a gente tem um filho. Tem toda porque a razão. gente idealiza determinadas coisas e a gente vive coisas diferentes. Então, luto é um momento de respeito e de acolhimento. Interessante você trazer essa, essas analogias do, em relação à luta, porque se você for pensar no comportamento humano, de fato, quando você passa por uma transformação na sua vida, você deixa para trás outras coisas. E aí você tem que dar um passo Sim. adiante, e talvez esse passo adiante você não se sente preparado para tal desafio ou para tal adversidade que venha ocorrer, e você acaba entrando de luto sem saber que o nome pode ser dado como luto. É Interessante a analogia. Na vida da gente, a gente tem que fazer escolhas. Toda escolha tem uma consequência, eu vou saber se ela é benéfica ou não no decorrer do caminho. Talvez, mas vamos virar a chave, vamos falar de coisa boa agora, porque a depressão ela existe, ela está aí presente e ela deve ser passada aí para os psicólogos, passada para profissionais como você, que tem aí total capacidade de poder estar tá orientando, de poder fazer a pessoa entender que isso é um processo natural da vida e que tem reversão. Mas como, como na adversidade você consegue trabalhar o positivo? Porque a gente sempre fala assim, não, pensa positivo, tá com o um social, é fácil, mas é uma saída ser positivo. E nessas circunstâncias, como trabalhar o positivo, Fabrício? Então, Rô, é, nesses momentos a gente tem muito pensamento negativo, né? É, eu penso muito em relação ao passado, a coisas que aconteceram na minha vida e que me fizeram mal, eu rumino pensamentos. A forma do positivo é, nesses momentos em que eu tenho esses pensamentos, essas sensações, eu parar e poder analisar o que de bom me trouxe determinada coisa. Para onde esse caminho me levou? Ele pode não ter sido o caminho que eu desejava, mas eu não tenho controle de tudo na minha vida, né? Então, é poder assim, mudar o foco do pensamento negativo, né, é poder não se isolar e principalmente não ficar preso em, em sensações e sentimentos e, e coisas que me ligaram ao meu passado. Porque no meu passado eu não tenho controle mais, né, eu não posso voltar lá atrás e falar assim, ah, eu vou fazer diferente nesse momento. Não, eu não posso. Eu não tenho controle sobre isso. Mas eu posso, a partir do que me aconteceu, do que teve de consequência na minha vida, eu agir de uma forma diferente. A depressão é uma doença, né? Ela precisa de um tratamento medicamentoso, ela precisa de acompanhamento psicoterápico, ela precisa de uma rede de apoio. É, é, é assim, olha, Rô, é... nós somos uma tríade. Corpo, mente e espírito, né? Então, se o meu corpo não está bem, todo o resto não vai estar, tá, e assim sucessivamente. Então, eu tenho que pensar na forma que eu me alimento, a forma que eu cuido do meu corpo, se eu tenho um bom sono, se eu tenho bons pensamentos, é, eu tenho que pensar. E quando eu digo espírito, não é uma religião, mas é no que acalenta o meu coração. É o que me traz conforto, é o que me faz enxergar a vida de modo positivo. Né? Então, se eu tenho essa tríade equilibrada, eu consigo ter um pouco de paz de espírito. A meditação ajuda muito, a respiração ajuda muito. Tudo que for benéfico, né? tudo que, que me ajudar... A, a buscar essa sensação de, de paz vai ajudar em todo o processo. A doença não instaura em corpo, em espírito, em mente, que está em equilíbrio. Perfeito. Dicas maravilhosas aí para quem está aí com, com uma situação que não sabe se está em depressão, não, enfim, mas para poder ter uma vida um pouco mais equilibrada. E também, a coisa mais simples, né, Fá, Que é. É a gratidão, você agradecer por mais um dia Sim. que está vivo. Ah, mas isso é besteira, não sei o quê. Não é besteira, passa pelo menos para mim. Passa uma energia Sim. muito bacana de você, às vezes, estar tá isolado, uma pessoa que você não fala há muito tempo, principalmente no momento atual, e quando você manda uma mensagem, que seja, não sei o quê. E você sente que fez a diferença no dia dessa pessoa É fantástico E isso já traz uma positividade Diferente de você ficar mandando coisas assim, que tem violência Que tem notícia ruim e tal, Essas coisas capitalizam, querendo ou não Capitalizam para o um negativo Então, para ser mais positivo e ter mais equilíbrio Talvez seja uma coisa tão simples Que é encontrar felicidade no, no, Nas coisas simples da vida Você olhar para quem que você gosta Poder ver algo que você gosta Ter um estado de flow, que a gente chama muito também No processo Sim. de coaching que é você estar focado exatamente naquele momento, naquilo ali. Então, você não tem pensamento para nada, é só naquilo ali que te dá um prazer. Acho que são dicas interessantes, mas também, junto a isso também, quem está com uma situação dessa, isso melhora, mas tem que procurar uma ajuda profissional. Tem que procurar alguém que, a partir do que você sente que tem esses sintomas, e que você pode estar no bem-estar. Então, a sugestão, a dica que você daria, com o profissional, Fabrícia, Seria isso? Se você tem qualquer tipo de sintoma, assim, não somente de tristeza, como você já falou anteriormente, procura um profissional que não tem vergonha nenhuma nisso, Fabrício. Isso, não pode ter vergonha. E sabe, pensando nessa questão do isolamento, a gente tem que levar em consideração o seguinte. É, eu, posso, eu tenho duas opções. Focar em tudo que está sendo negativo, né? que eu estou tendo que ficar confinado, que... Cada vez que eu vou no supermercado, eu tenho triplo de trabalho, meu filho tá em casa, eu tenho eu viro professor e etc. Mas eu posso pensar também de uma outra forma. Eu tô com pessoas que eu amo. As pessoas que eu amo, que são os meus pais, meus irmãos, estão bem de saúde. Eu tenho um trabalho que, por mais que eu não, tenha, não esteja atendendo presencialmente, eu atendo online. Né? eu tenho um trabalho eu tenho do que me alimentar eu tenho as pessoas que eu amo próxima, nem que seja por uma chamada de vídeo então o meu olhar vai fazer com que tudo isso, apesar de tão pesado fique leve Muito bom. e o quanto eu passo a ser grata pelo a, a o meu poder ir e vir exatamente né? as minhas escolhas é, os meus encontros as minhas relações então é isso é poder ver o positivo no meio de tudo isso Perfeito, muito boa a sua colocação essa doutora Fabrícia fantástica vale a pena bater um papo com ela mas Rodrigo como é que faz bater um papo com a Fabrícia esse show de bolas profissional aí que eu quero bater um papo até para entender se, se eu tenho algum tipo de sintoma, quero entender um pouco mais quais seriam de fato esses sintomas e tal. Eu quero uma ajuda terapêutica. Como é que faz para consultar com a doutora Fabrícia? Então, Rô, a gente, eu tenho um consultório que fica na rua Pássaros e Flores 322. Ele, nesse momento, está reabrindo é, com todos os cuidados e EPIs, uh, mas eu também faço atendimento online. E o que está sendo muito gratificante é que a gente acaba ouvindo dos pacientes que assim, nossa, eu não tinha noção do quanto benéfico pode ser o atendimento online. Né? Porque eu economizo tempo, eu não fico preso no trânsito, eu consigo me organizar. Então, muita gente diz para mim assim, ah, eu não sei se eu volto. Eu falo, não, pelo menos uma vez no mês precisa do presencial para a gente se enxergar pra gente ter a troca, mas não tá super correto, sabe, das pessoas irem se organizando conforme a sua necessidade. Então, eu faço atendimento online e faço atendimento presencial na rua Pássaros e Flores, junto com a equipe Flow, que a gente tá, é, somos uma equipe composta de uma naturopata, que é a Paula, temos uma coaching também, que é a Cláudia, e temos também uma nutricionista que é a Fernanda. Maravilha, que legal, tá? Eu, o descritivo tá aí embaixo, aí no vídeo, então, entre em contato, vale a pena bater um papo, e apesar de ser online, não deixa de ser acolhedor. Hoje, tô fazendo aqui um cultivo mais virtual, e não tá deixando de ser tão agradável como se fosse dentro do carro, a diferença é que no carro a gente ia poder se abraçar, poder trocar uma ideia, e de contas, eu conheço a Fabrícia já de longa data, e olha, eu faço com os olhos fechados, é espetacular, vale a pena você ser acolhida por essa profissional que vai passar aqui agora do Continua Mais, como não vai? Ah, vai, tudo passa. É o lado do B, é o lado do B. Mas antes do lado do B, Fábio, eu quero saber de você o seguinte, Continua Mais, para quem não sabe, fala de quatro questões, né, muito importantes aí para a longevidade, para quem quer viver mais melhor, que são as questões dos quatro pilares que a gente falou até anteriormente, que é emocional, que é o metal, que é o físico e que é o espiritual. Como é que você trabalha esses seus lados, esses quatro pilares da sua vida? Eu faço terapia, eu faço supervisão, é, a minha parte espiritual é, eu faço com as minhas orações, o meu evangelho no lar, é, busco isso, né? eu deixo um pouquinho de lado a questão é, do corpo, eu sou um pouco preguiçosa para ginástica. Mas eu cuido sim, cuido de alimentação, é, tento ter um bom sono, eu tenho bons pensamentos, então é, é bem isso. A gente tenta a todo momento, não é estar em estado de alerta, mas estar presente. Agora, vamos lá do lado bem, então, lado curioso do entrevistado. É tranquilo, é mais tranquilo do que, pode ter certeza que é mais tranquilo do que alguém... Assumir que está em depressão ou que alguém que não encontra positivismo foram os dois temas que nós tratamos hoje aqui no De Carona com o Coutinho Virtual. Fala para mim, Fabrício, uma saudade. Minha avó. Minha avó. É uma mulher que foi incrível, assim, de uma sabedoria dentro da, da dificuldade e da doença mental que ela tinha, que a gente nunca conseguiu descobrir muito bem ela tinha uma uma sabedoria incrível incrível sensacional maior alegria meu filho tem alguma coisa Fá, que você fez assim se pudesse voltar no tempo não repetiria não porque tu, na verdade eu tenho na dentro de mim de que tudo que eu passei na minha vida de fácil, de difícil Fez eu ser quem eu sou hoje Então não mudaria nada Maravilha E fala pra gente aqui Que tá vendo o programa assim Um trabalho que você fez assim Que você fala assim, nossa, eu fiz esse trabalho Me encheu de orgulho Você lembra algum assim que te encheu de orgulho? Olha, Ro, é, Eu acho que foi trabalhar com criança é, Com vulnerabilidade social é, a, eu fiz isso na, na, no momento de estágio e depois como trabalho voluntário então a gente trabalhava com crianças em turno inverso da escola e com as dificuldades mais bizarras e difíceis de se imaginar e poder chegar no final de um sabe de um curso de tratamento e ver que aquela família Naquela dificuldade toda, financeira, moral, é, elas conseguiam se reorganizar. Então, isso foi incrível. Sensacional, que demais, que demais. Gosta de capital inicial, Fabrício? Gosta. O que você faz quando ninguém te vê fazendo? O que você gosta de fazer quando ninguém te vê fazendo? Eu amo escutar música. É, sentar no sol, ler um bom livro, adoro, Melhor. adoro. Eu tô sempre, eu sou movida à música. Eu tô sempre com música. Tô, o que eu tô fazendo em casa, eu tô com fone e, e um só para poder ter atenção no resto das coisas, né? Porque quando a gente tem filho pequeno, a gente tem que aten ter atenção no resto, né? Oh. E então eu fico com um fone só e o resto com atenção ligada. Muito bom! E o que você gostaria de fazer se ninguém pudesse te ver fazendo? Olha, isso é uma coisa que sai totalmente, totalmente do que eu faço de trabalho hoje. Eu gostaria muito de ter um lugar onde eu pudesse recolher todos os bichos que eu encontro na rua. Todos! Ih, demais, hein? É isso aí, é. essa mulher maravilhosa, ela tem esse amor pelos animais. Ai, daquele que faz maldade para o animal. Ah, daquele. Ai. Fá, fala para gente uma palavra que te define: gratidão. gratidão. Eu sou grata. Sou grata por existir, sou grata por onde eu cheguei, sou grata pela minha família, sou grata pela minha vida. Maravilha, e gratidão é a minha palavra para você e para quem assistiu aqui o Dicarando Com Corte Virtual hoje, com a psicóloga Fabrícia Molon, muito obrigado, gratidão, sucesso. Obrigada a você. Ro. Parabéns pelo seu lindo trabalho, que Deus te ilumine cada vez mais e que coloque em suas mãos pessoas que precisam de um tratamento e que precisam de uma orientação de uma pessoa tão maravilhosa, com uma luz tão bacana como a sua, viu? Obrigada pela oportunidade, obrigada por você. Tenho muito carinho por vocês. Vocês são pessoas incríveis. É recíproco. Beijo, grande sucesso. Beijo, lindo.